E aí pessoal, Wordep 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, mais uma missão aqui de Gangster New Orleans, niggas. Vamos fazer agora a missão do Elaine. E ele quer que me apresentar um bagulho aqui, mano. Então vamos jogar. Bora jogar, bora iniciar. É. Tá falando que tá abaixo do recomendado ainda, mano. Mas, pelo amor de Deus. Evolua. Você não deixa evoluir, mano. Você não deixa. Esse é o problema. E aí eu tenho que ficar fazendo o quê? Fusão. Usando as pedrinhas aqui. Não. Fazer fusão. Diz aqui que eu tô, tô de saco cheio dessa notificação tosca aí. Mais um, aí pronto. Mais um, aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Mais uma fusão. Beleza, agora né? Não é possível. Tem que estar. Vamos iniciar. Ah, vai a merda. Vai, vamos aceitar. Hum. Continuar. A lenda... Só serviço podre, né? A gente tem que fazer. Parece fácil, né, fila da puta Não é a que faz Vamos a esse carro. Vamos fazer o balão? Não, porque nós é ruim. Nós passamos por cima da grama. Nós é ruimzão. A gente passa em cima da grama e não tá nem aí. Ah, vai reclamar com o papa, vai. Opa, olha só, viu? Que piloto nós somos. Nossa, que a noite é muito escura essa cidade, mano. Não sei se é a claridade que tá batendo no meu celular. Espero que no vídeo saia legalzinho. Eita, viado. É, eu sou loucão, eu vou pela água. Eu vou atropelar esses caras, né? Economizar bala. Nossa! Não dá para tirar nos caras. Vai, vamos pegar fazer direito. Bora fazer direito. Errou, errou. Tá, vamos pôr uma arma de verdade aqui, né? Tá, só precisa achar o lugar de entrar. Aí eu entro e faço o que você tá pedindo. Acabo com o acordo. Mano, eu sempre me enrosco aqui no... Ah, achei, achei. Daqui é uma, Daqui é uma escada, né? Não, não é uma escada. Meu Deus, tá muito escuro, cara. Acho que a claridade tá batendo um sol fodido aqui. Vou subir por aqui. É, não deu certo, não. Meu, sempre apanho pra esses bagulho. Como pode? Aí. Como nós é ruim, foi, nós vamos matar por cima, porque nós é ruimzão. Ainda bem que eu peguei a life na hora certa, hein? Que reunião que não tinha, tem ninguém aqui? Toma na força. Meu Deus do céu, que claridade, niggas. Aham, uhum, beleza. Vamos alcançar a estação. Cadê o meu carro? Vamos entrar na minha caranga, na nossa caranga Afinal, somos nós que estamos jogando Mano do céu, é sério Espero que no vídeo saia bom isso Porque tá muito escuro, na minha opinião, mano Tipo, aqui eu pensei que era uma rua E não é uma rua, é um lago <risos> Mas beleza Importante é que nós estamos trazendo a série aí do Gangster New Orleans, mantendo a tradição de exclusividades no canal. Eu sei que chegou a vazar por algum tempo, mas pouquíssimas pessoas conseguiram pôr as mãos nesse game, tá? E eu só não consegui no naquele vazamento lá, porque eu não tenho conta das Filipinas, mano, acredita? E não aceita o cartão de crédito do Brasil lá. Lá é outro sistema eu não consigo fazer uma conta na Filipinas. É tanto que tem o Injustice 2 que eu não consigo, mano. Por quê? Tá lá, é só pra Filipinas. E eu não tenho conta na Filipinas. Esse é o problema. Bora alcançar. Para saber como eu estou dirigindo, ligue 0800. mas aquele bagulho que tem atrás dos caminhões. Como estou dirigindo? Aí tem o telefone. Ninguém nunca liga, né, pra aquilo? Mas beleza. Ih, tem mais niggas aqui. Vai ter mais niggas. E eu tô... com sangue fudido Não, você não. É, eu vou ter que tomar cuidado, né? Porque, ó, que merda. Senão não vai vingar, galera, senão não vai vingar essa missão. Ah, sai do cover Meu Deus, que drama Vai, sobe aí Vamos subir Subir Entendi, entendi Tem que ser por aqui Não, também não Vamos furtar um helicóptero é Isso mesmo, produção Meu, deixa eu fechar a janela aqui. É Sério, galera, eu não tô enxergando mano. Deixa eu fechar Toda a janela Nossa, agora deu uma clareada eu não tava enxergando, eu tava indo por instinto, tá ligado? Nossa, agora nem se compara. Realmente era a claridade do sol. Se ligue nesse lag, né, que tá dando. Meu! Vai, cara! Que chato! Com os comandos desse, desse jogo aqui estão muito chatos, não estão respondendo... Como devem, sai daqui, se viu, Filha da mãe. Ó, isso. Você vem pra cá. E sobe. Isso. Viu? Isso. Tá, agora tem que tomar cuidado aqui. Vou morrer. Ufa! Senhor amado! Eita, vamos pilotar helicóptero, negas! Vamos pilotar helicóptero, negas. Vamos levar de helicóptero, negas. E a tela piscando, né? Porque eu tô fudidamente ralfado Ralfado, a linguagem de FPS, né? Não perco nunca. Sério, que é pra levar até ali, mano? Tudo isso pra o... Nossa, até que não, não é tão fácil pilotar. Vamos com um pouquinho mais de calma. Bora. Estamos chegando. Aí vai descendo. E vai descendo na boquinha da garrafa. Estou fodido, estou fodido, estou fodido. Vai mais um pouquinho, aí é só descer, aí mais um pouquinho, aí mais um pouquinho, aí! Caraca, essa missão quase que a gente não vai, hein galera? Na verdade quase que a gente vai pra casa dos... vocês sabem, né? Oh, é isso aí, missão completa, caraca, essa missão... Foi um pouquinho demorada, além do normal, mas beleza, ganhamos aqui para, para, para nível 3, mano, nível 3, beleza, território desbloqueado, plantations, plantations, o que tem nesse plantations aqui? Plantations É, depois eu vejo... Ah, isso daqui eu acho que é... De... Pra... para liderar, né? as De gangue É tipo o multiplayer do jogo Acho que é coisa assim que eu cheguei a ver Esse daqui é o quê? Ah, beleza Ah, esse daqui é meio que... Entendi Beleza, então galera Conto com gostei. Se você não é inscrito, se inscreva e comente aí o que você tá achando da série aí. O que você quer ver nessa série, beleza? Não mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Eu.